Ai, rapaziada, esse dia foi no restaurante, comi de graça, tem que ver aí. Tava, tava escrito assim na porta do restaurante, fale tudo que a letra F coma de graça. Eu entrei no restaurante, né? Chegou lá dentro, sentei na mesa, viu o garçom boa tarde, eu firmeza O que que o senhor deseja aí? O favor, fazer frango, feijão, farofa e fritas. Vai beber o que Eu o Fanta? Ele, caraca, cara, tu fala tudo com F, eu falo. Ele fala mesmo, eu falo. Ele enche a barriga aí, comecei a comer, né? Acabei de comer, voltou o garçom. vai um café, eu o forte, como é que tá o um café, eu o fraco, frio, ele, caraca, cara, tu fala tudo com F, eu falo, ele, vou lá chamar meu patrão, aí patrão, tem um garoto que fala tudo com F, patrão dele, fala nada, ele fala, bora lá, para tu ver, aí vem o patrão dele, né, boa tarde, eu firmeza, como é seu nome, o Fernando Fagundes Filho, casado, fui, a esposa faleceu, de que é frio e fome, Trabalha, firma faliu. O que tu faz, seu ferreiro? Tu faz o que? Eu faca, eu foi, fechadura, ferradura. Qual é teu time? Flamengo. Ele, caraca, cara, tu fala tudo com o F, eu falo. Ele fala mesmo, eu falo. Ele, tu falar mais sete palavras com o F, tu vai embora sem pagar as contas. Olhei pra cara dele, eu freguei, ficarei feliz, fiado, fui. Na porta do restaurante, ele bateu assim, calma, falou: Ué, cara, falei pra tu falar sete, só falou seis, eu foda-se. <risos> Ay, yeah, ay, yeah, yeah, yeah